Olá, é Smita -se tá? e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos conversar sobre algo meio sério, sobre a primeira vez que eu fui ao médico para fazer o toque. Devem estar a perguntar, qual toque? Estás a falar de quê? estou a falar de cancro da mama. Estamos no mês de outubro. Sempre que eu penso em outubro, penso em outubro rosa. É o um mês dedicado a cancro da mama. Passamos o ano inteiro a falar sobre cancro da mama, mas nesse mês é que intensificamos tudo. Em Luanda eu já participei de muitas marchas, eu fazia parte da liga angolana contra o cancro. Eu marchava, eu participava dos eventos, não só os eventos que tinham a ver com o cancro da mama, mas outros tipos de cancro. Então, isso tudo começou quando eu tinha acho que 13, 14 anos. Na minha vida eu já perdi muita gente próxima a mim que tinham cancro da mama e outros tipos de cancro e espero que vocês acabem por assistir o vídeo inteiro porque eu acho que é algo que todo mundo tem que ouvir. Então, a primeira vez que eu fui ao médico e fiz o toque foi quando eu tinha acho três ou 14 anos Uh, para ser sincera, a primeira vez que eu fui ao médico não foi uma boa experiência porque eu não sabia do que estava para acontecer e eu não estava preparada para o que iam me fazer. Então fui ao médico, o médico pediu-me para tirar a blusa, e isso tinha ele saído da, da sala e depois quando voltou, ele pediu-me para deitar numa mesa e ele tocou nos meus seios e na minha axila à procura de um caroço ou algo, algo irregular, algo que não não devia estar lá. Felizmente eu não tinha nada irregular nos meus seios e o médico me deixou tranquila também. Ele não mostrou nenhum comportamento estranho, ele foi super profissional e de, isso me deixou. Naquela idade eu não sabia exatamente se estão a fazer o que, então me sinto um pouquinho violada por estarem a me tocar daquele jeito Mas depois de conversar com outras pessoas, entendi exatamente o que estão a fazer Então se estiver numa situação dessas é melhor perguntar quando estás a ver que o doutor não está a dizer nada Estou mais tranquila, aquela foi a primeira vez, eu apenas fiz isso duas vezes no hospital e as outras vezes eu fiz sozinha. Eu vou deixar o link abaixo de como fazer o toque sozinha em casa. É muito importante frisar agora que os homens também podem apanhar cancro da mama. Pensam que é apenas as mulheres, mas não. Os homens também podem apanhar. É muito importante fazer o toque para detectar algo cedo. Porque o toque pode salvar a tua vida. Não importa se pensas que tudo está bem... Eu sempre comparo o cancro com um bicho silencioso porque quando apanha desprevenido é mesmo muito complicado. Cancro ataca o corpo por dentro e depois é que decide mostrar por fora. A segunda vez que eu fiz o toque foi em Barcelona, foi no ano passado. Eu não consegui escolher uma médica porque não havia médicas naquele tempo e eu precisava de fazer umas consultas. Então aceitei. Então, a segunda vez que eu fiz o toque foi mais tranquilo porque eu já sabia o que ia acontecer. Uh, embora que foi um pouquinho mais diferente, vou explicar o porquê daqui a pouco. Marquei a consulta, pediram-me para tirar a roupa numa outra sala e eu pus uma bata. Depois fiquei à espera do médico nesse hospital para tranquilizar a paciente, normalmente tem uma mulher que também tem que estar na sala presente enquanto que um médico faz certas coisas então eu estava deitada numa mesa pegaram num gel usaram por cima dos meus seios e usaram uma máquina para ver o interior dos meus seios eu não aconselho a fazer isso muito é mais fácil fazer o toque, mas eu eu sinto que é necessário para fazer isso pelo menos uma vez por ano para ver se tudo está mesmo bem, porque nem sempre conseguimos identificar os caroços, que é normal e que não é normal. Então, depois daquilo, o médico me tranquilizou, quando ele estava a fazer tudo, ele fazia perguntas, perguntar oh, quem na tua família tem cancro, já tiveste um, alguém na tua família com cancro, com quantos anos? Depois ele fez perguntas assim para poder me guiar, Dizia-se tenho que fazer isso mais vezes e depois, no fim, ele simplesmente disse que tudo estava normal, ele me deixou ver tudo o que ele estava a fazer. Porque tinha uma televisão onde só mostrar o interior dos meus seios. É muito importante falar quando não sinto desconfortável. Fico muito atenta a tudo para não passar por momentos assim meio meio estranhos. Se tiverem mais perguntas, podem mandar uma mensagem para mim no Instagram. E eu vou responder tudo na boa, porque eu já passei por isso. Não vamos nos esquecer. É muito importante fazer o toque. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar um like, se inscrever comentar, partilhar. Bye!